Oi, boa tarde, gente. Eu sou Maria Aparecida, editora da revista Sucesso. Nós estamos aqui na TK Acabamentos fazendo uma visita. Estamos com a arquiteta Rosana Ribeiro, com o Eduardo, que é do atendimento para especificadores e clientes Rosana, você que esteve nessa nossa última edição, mostrou obras lindas, eu sei que você tem um critério na escolha dos, dos fornecedores, conta pra gente como é que você escolhe um fornecedor por exemplo, como você escolheu né? colocou na sua obra com satisfação ah, o um fator primordial é a qualidade de produtos que ele me oferece a qualidade desses produtos o atendimento que ele dá durante a obra para o meu cliente e também no pós vendas Eduardo é, dentro daquilo vocês tiveram a oportunidade de ver na salas de espera. O que, que você me diz desse atendimento, desse projeto de atender o cliente com uma diferenciação dentro do de da e de vocês? Bom, a gente busca atender o cliente, não só o cliente, mas os arquitetos também, com bastante transparência, é, indo até a obra, indo até os o escritório do arquiteto, é, trabalhando sempre com um relacionamento cliente para estar, estar em, em contato, é. conversando. Gente, olha, todos esses detalhes, conteúdos sobre as obras do pensamento da Rosana como arquiteto, como o Eduardo da TK Acabamentos, vocês encontram ou no nosso site ou na revista que está na sala de espera. Sucessolandrina.com.br Logo estaremos de volta outra vez. Até então, muito obrigada.